Como é que é malta do aço? Bem, hoje vamos aqui para um vídeo ligeiramente diferente, mas no tema carros. E vocês pediam-me bastante para eu vos apresentar o meu setup de gaming, um playset que foi feito pelo meu pai e por mim, quer dizer, eu era o gajo que dava as ferramentas e as aulas, uh, em que usava este volante, o Momo Racing Wheel. Foi um volante que me acompanhou durante muito tempo, o volante, não tem nada a falar de mal sobre ele. Tem muito uso, muitos quilómetros feitos, muitas corridas, muita gente a usar. E está aqui impecável. Epá, para os dias de hoje, digamos, que é um volante básico. Seis botões, patilhas de mudanças, aqui a manete. E tem apenas travão e acelerador, mas básico. Não tem assim muita resistência. Agora, olha o que a gente tem aqui. A Trustmasters Masters entrou em contacto comigo por e-mail e disse Pá, puta, a gente segue o teu canal. Vê que tu fazes uns track days e gostas de carros e umas carros. Olha lá, não queres experimentar o nosso T248 antes de ele sair? Malta, vocês vão ver este vídeo quando o volante estiver mesmo a rebentar. Ele vai custar entre 320 e 360 euros. Ainda não tem preço certo à data que eu estou a filmar este vídeo. Porque eles mandaram-me este volante para eu testar e para tentar lançar o vídeo mesmo quando o volante estiver a sair. Portanto, agora vamos tirar daqui este e vamos fazer o unboxing 1, 2, 3 e... Bem, e já está, desta vez poupei-vos ao barulho dos sacos que vocês reclamam e já temos aqui tudo devidamente Uh, fora dos sacos. Então o que é que temos aqui? Temos o carregador e o cabo para dar corrente aqui ao volante. Temos aqui este cabo que é o que leva a ligação à Playstation. Uh, temos os manuais português, espanhol, italiano, francês, alemão. Tem para aqui línguas nunca mais acaba. Temos o encaixe que vai ficar aqui debaixo do volante para o prender à mesa, depois temos aqui isto assim quem arrosca, quem arrosca, arrosca e prende o volante mas a gente já vai testá-lo, e temos aqui do meu lado esquerdo os pedais acelerador, embreagem O se do meu Logitech que não havia embreagem, e há jogos que é possível usar a embreagem e dá bastante jeito, e agora temos aqui o travão, malta, eu, não, eu mal consigo empurrar o travão, é mesmo é mesmo muito, muito forte, e eles ainda mandam aqui uma mola, se a gente quiser colocar mais risco, mais mola, ou seja esta resistência à travagem ela é adaptável, portanto, se vocês acharem, eu não acho muito, porque isto é assim, pá, estamos numa posição um bocado chata, mas com o pé não vai ser muito, e vai ser muito próximo do real, que é o que a gente quer. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu antigamente tinha o meu setup de gaming aqui no bunker, mas isto uh, está cheio de carros, está cheio de carros, está cheio de trotinetes, e eu ainda tenho trotinetes lá dentro, resumindo, eu vou arranjar ali um cantinho provisório só para a gente fazer este vídeo, porque eu atualmente até tenho o meu setup de gaming desligado, para a gente falar sobre este volante, vê-lo a funcionar, porque ele tem aqui muitos botões... Umas patilhas magnéticas, um aí A gente já vai falar disto, vá! Vamos lá dentro! A casa, a casa! O bunker agora está cheio de carros! <risos> estamos aqui dentro, agora o áudio deve ser um pouco diferente por causa do eco da casa, mas como eu estava a dizer estas são as minhas instalações para jogar provisórias Pá, tenho ali uma caixa de uma bike tenho aqui umas trotinetes elétricas, meus carrinhos telecomandados as câmaras onde eu filme desculpem lá, isto está assim provisoriamente até eu ver o que é que faço aqueles carros todos estão dentro do bunker porque não cabe lá tudo, não é? aqui tenho o tal playset como eu tinha dito uma baquezinha DFK que foi o meu pai que fez não veem isto aqui, é tudo Artesanal, foi o Cota francês que fez. Regula aqui em altura, dá para regular aqui as pernas, independentemente de termos aqui a regulação do, do próprio banco, mas também podemos esticar aqui. Temos aqui a base para os pedais, aqui também podemos aproximar o volante mais do condutor ao afastar. E pronto, basicamente é um setup simples feito pelo Cota francês e dá, tem dado para desenrascar durante ao longo dos anos. E agora vamos lá ver o novo T248 a funcionar já aqui no volante temos aqui este LCD que a gente vai mudando aqui e vai aparecendo aqui as informações consoante o jogo que estamos a jogar lembrando este volante ainda não saiu não tem nenhum jogo compatível que a gente possa ver isto a funcionar de momento este LCD apenas funciona com o F1 e eu não tenho o F1 para além das informações que dá durante o jogo a gente ainda pode configurar aqui se os pedais são para o chão ou são suspensos a rotação que pode estar em automático ou desde 900 graus ou melhor entre 270 a 900 graus mas eu vou deixar aqui no automático isto é o Force Feedback 1, 2 ou 3 consoante a agressividade que vocês querem entre 1 é mesmo a informação que o jogo está a fornecer o 2 amplifica um pouco o que o jogo está a emitir o 3 eles dizem que se sente tudo desde as lombas, as zebras, as travagens de rapazes, eles dizem que se sente tudo depois temos aqui, se queremos configurar para PC Playstation 4 ou Playstation 5 deixamos a Playstation 4 que é a que eu tenho aqui o Reset ao volante a temperatura e pronto, vamos aqui sair deste modo. E o LCD fica assim porque não temos nenhum jogo compatível. Em termos de botões, possui 24 botões, dá com que a gente consiga mexer aqui em todo o painel sem ter que usar o comando da PlayStation. Podemos fazer tudo aqui, iniciar jogos, sair para o menu, o que é que seja. Podemos fazer tudo aqui nos comandos do volante. Em vez de andarmos com o comando e o volante, assim é tudo feito no volante. E o que é que a gente vai fazer agora? Vamos ver. Vamos jogar aqui com um, o andazinho, um para terem a noção da de rotação deste volante, este volante faz esta rotação toda, ok? tanto para um lado como para o outro, enquanto este meu antigo fazia apenas assim e assim, nada mais que isto. O mesmo para os pedais, agora temos acelerador, travão e embreagem. E antigamente temos, tínhamos acelerador e travão sem qualquer tipo de resistência aqui, até que o pé custa a empurrar. iniciar o jogo, atenção, a estrela, já está maluco, o onda já vai maluco, o onda já vai maluco. Eu meti apenas o, o jogo contra o relógio para não estar a competir com ninguém, para não estar a bater em ninguém, para apenas falarmos do volante a força que o volante faz é muito, muito, muito boa. Como eu estava -vos a dizer, o LCD aqui não funciona porque este jogo ainda não está configurado para este volante. Eles disseram por e-mail que logo que este volante esteja no mercado, basicamente todos os jogos vão ter a configuração com o LCD. A força que o volante faz é mesmo muito, muito, muito boa. Mesmo muito boa. Olha aqui. Olha faz mesmo muita, muita força. Para vocês verem, eu vou parar para rodar isto com o um dedo não é, não é mesmo nada fácil é mesmo, é mesmo muito forte, tem que ser mesmo com, com as mãos as patilhas das mudanças têm esta passagem rápida porque são magnéticas que a tecnologia que eles chamam HART tanto nas patilhas como nos pedais é uma tecnologia patenteada por eles e que faz com que a passagem de caixa Seja assim rápido, que elas são magnéticas, e depois estamos numa onda isto é uma desgraça, não é? Vamos lá! Pai, isto tem é muita caval tem muita cavalo, tem é muita caval é Digo-vos uma coisa, a sensação que o pedal tem ao travão é mesmo muito, muito boa, mesmo muito boa. É muito forte, nem sempre a necessidade. Ou, ou melhor, não é muito forte nem muito fraco. Ainda sinto a necessidade de fazer a troca de molas, tanto para ficar mais fraco como mais forte. Está muito, muito fixe. Pá, o Force é mesmo muito bom. É mesmo muito, muito, muito bom. Lembrando que neste jogo a embreagem não funciona. Só temos acelerador e travão. A embreagem aqui não funciona neste jogo. Mas a gente tem aqui um jogo que funciona. E vamos trocar de joga. Neste jogo no Drive Club, aqui sim. Aqui a gente já consegue testar o pedal da embreagem. Porque o próprio jogo tem essa função. E aí, onde é que se muda a cama? Pronto, eu gosto... eu gosto aqui. Pronto, se a cliente está bem, vou travar, pisar a embreagem. Olha. Ele não anda, levanta a embreagem. E o mesmo a andar. Por exemplo, eu vou pôr aqui num, numa quinta, vou pisar a fundo e vou dar toques de embreagem. É diferente logo jogar assim, não é? é logo outra coisa. Não há... Embareagem. <risos> Atenção, eu não conheço este jogo, nem a pista. Vocês não comecem já a acusar comigo, porque eu não jogo um boi, e a realidade é a mesma essa, mas eu não conheço nem o jogo, nem a pista, não faço ideia. Deixem-me só mudar a câmera, para vocês verem melhor o jogo. Pronto, o jogo é assim. É o drive todo ah, mas eu não gosto de jogar assim, eu gosto de jogar mesmo é assim, é mais realista, é muito mais fixe. E o volante também faz assim tanta força porque tem uma tecnologia que eles chamam hybrid drive, que segundo as informações deles faz até 70% mais força do que um volante normal. Esse, esses 30% são controlados aqui, naquela função que eu vos mostrei logo ao início de o próprio volante a modificar as informações que o jogo está a fornecer. Olha é lá, está aqui, até se puxas atrás. Estás maluco ou okay. o quê? Olhem lá a força que isto, que isto está a fazer. Vou bater aqui. Olhem lá a força que isto está, que está a fazer. Até é bana o play-seat. Já tenho o Mercedes todo lixado. De dentro do carro neste jogo, vocês conseguem ter a percepção melhor da rotação do volante do que no Gran Turismo. A gente está a rodar. Está mesmo certinho. Vou continuar a rodar. E ele dá as voltas todas como se fosse um carro real. Top. Largo. Ele não, não vai rodar agora porque está parado, mas se eu acelerar, ele já vai começar aqui a, a fazer força. Bom, top! top. Se ele assim. Eu... O carro já está em tudo. tudo top. top! O carro já está em todo a Vamos tentar ver aqui de frente aqui, a rotação das, das rodas. Top! Tó, mesmo tó, também mesmo tó Senhor de malta, espero que tenham curtido, eu estou a adorar o volante, lembrando, eu poderei estar aqui a falhar em algumas informações, mas esta é a primeira vez que eu estou a usar o volante, até então eu usava aquele, este é completamente novo para mim. Quero agradecer também a um seguidor meu, que me vendeu esta Playstation 4, à última da hora, para que eu pudesse fazer aqui a filmagem, porque eu não tinha Playstation 4, portanto, eu estou a jogar tanto ao Drive Club, como o Gran Turismo Sport para a Playstation 4 pela primeira vez até então eu jogava com aquele volante que a única coisa que era necessária era uma Playstation 3 e o Gran Turismo digamos o antigo mais básico portanto obrigado ao meu seguidor vendeu-me isto em conta relógio e eu consegui fazer o vídeo a tempo para lançar a quanto do lançamento do volante na descrição vai estar o link da Trustmasters Masters com todas as características do volante pá poderá ter falhado aqui alguma coisa eu tentei filmar aqui com o meu tripé o volante a jogar da melhor maneira possível uma coisa assim muito terra a terra sem ser muito profissional nem muita propaganda de venda é como é eu a tentar jogar a mostrar-vos como é que isto funciona e eu acho que funciona muito bem é 10 a 0 aquele volante que eu tinha e segundo as informações deles e a tecnologia que eles apresentam das patilhas magnéticas, etc este volante está mesmo para ficar ele vai variar entre os 300 e os 360 euros vocês quando forem ao link se calhar já lá está o preço mas hoje eu ainda não sei o preço ao certo dele. Obrigado por estarem aí obrigado por assistirem, fiquem bem na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais todas as minhas plataformas de apoio tudo o que precisam saber sobre o canal do gás. Agora eu vou dar aqui mais uma voltinha de Integra Type até já!